Às vezes a gente não entende, né, que bebendo um cafezinho, a gente está fortalecendo a retirada, como nós, de mais de duas mil pessoas da terra. Então hoje o que a gente vê aqui é a nossa escola totalmente destruída. Assim como eles tiraram tudo, eles atiaram fogo nessa área toda. assim. Eu acho que essa parte nós vamos ter que fazer ali, porque ele realmente... Eles estão ali. Né? O, o, o cara da fazenda está aqui. Ele ameaça a nossa vida, ele ameaça a gente de morte. A gente denunciou o João Faria da Silva como o financiador desse conflito, mas, ao mesmo tempo, quem financia o João Faria da Silva, a gente conseguiu denunciar também esse café mais de 90% era exportado, principalmente pela Nestlé, inclusive pela Starbucks, chegou até ao McDonald's.